Você sabe a importância de um pós-treino? Então fica comigo que eu vou te falar. Seu treino acabou, você está esgotado e só quer ir para casa. Muitas pessoas que treinam sério acabam cometendo um erro muito comum, a má alimentação no pós-treino. Se o seu corpo não recebe os nutrientes necessários pós-treino, ele não consegue regenerar rapidamente. Devido a isso, é extremamente importante fazermos uma reposição de aminoácidos. A importância do BCA no pós-treino. Quando você treina, você pega pesado, você pega pesos intensos e você faz com que seu músculo perca todos esses aminoácidos, que são a valina, a leucina e a isoleucina. Com isso, você, o seu músculo fica ferido e não cicatriza. Então, você precisa tomar o BCA após treino, é necessário que tome porque você não produz esses aminoácidos no seu dia a dia. Agora, eu vou falar para você sobre a L-glutamina, como também ela é essencial no seu pós-treino. Você fadiga seu músculo, você rasga seu músculo e com isso você precisa cicatrizar o seu músculo. Além do que, a L-glutamina, ela repõe a sua energia. Ela te dá mais energia, além de cicatrizar o músculo que você feriu. Muitas pessoas treinam, treinam, treinam, treinam, saem da academia fortão e no dia seguinte não tem nada. Por quê? Ela não suplementou com a L-glutamina no pós-treino. Ela é essencial no pós-treino para cicatrizar o músculo que foi ferido. Uma dica para você, procure que o seu BCA e a sua L-glutamina seja manipulado, porque a dose será ideal para você. Você não pode tomar a dose de Pedro, João, de Maria, sem tomar a dose usual que você, o seu organismo precisa, para o seu intenso é, treino. Se você treina três vezes por semana, é uma quantidade. Se você treina todo dia, é uma quantidade. Então, na farmácia de manipulação, é, são doses fracionadas exatamente para o que você precisa. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui, que a gente se vê no próximo vídeo.